O projeto de extensão Esporte e Saúde na Escola é desenvolvido pelo grupo de pesquisa Projeto Esporte Brasil, que conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa, TACS e Sou a professora Denise Resgaia da ISEFID, e coordenadora do projeto. E gostaria de agradecer desde já a oportunidade deste espaço para poder divulgar este projeto que nos últimos quatro anos vem sendo realizado nas Escolas Públicas Estaduais de Porto Alegre. Temos observado na literatura uma alta prevalência de inatividade física e uma baixa aptidão física entre escolares. Sabendo que as aulas de educação física são, para muitas crianças, a única possibilidade de praticarem alguma atividade física ou de aprenderem algum esporte, este projeto foi idealizado para tentar proporcionar tais práticas buscando minimizar os riscos e promover um estilo de vida saudável. O projeto tem por objetivo principal oferecer aos escolares de 5 a 12 anos de idade um programa de educação física com duração de 60 minutos realizado duas vezes por semana ao longo do ano letivo. Além das aulas, são realizadas avaliações físicas e de indicadores de saúde. Tendo o esporte como principal aliado, as aulas de educação física são compostas por exercícios de força, flexibilidade, agilidade, velocidade além de atividades rítmicas e atividades voltadas para o desenvolvimento das habilidades motoras. Este ano, infelizmente, não conseguimos estar com os nossos alunos, então segue algumas dicas para os pais, familiares, que consideramos muito importantes. Crianças possuem muita energia e não conseguem ficar por muito tempo na mesma atividade. Portanto, manter seus filhos ativos, variando sempre que possível as atividades que tenham preferencialmente uma intensidade mais elevada, mesmo distribuídos em momentos espaçados ao longo do dia gera benefícios como atividades de dança, saltos, atividades com bola ou que exijam deslocamentos. É importante evitar o ultrapassar de duas a três horas em frente à televisão, celular ou videogames. É necessário oportunizar as crianças entre 9 a 11 horas de sono por noite. E estimular uma alimentação de qualidade, como consumo de feijão, arroz, carne, legumes e frutas. Bem, essas são pequenas dicas que podem ser implementadas no dia a dia e que trarão diversos benefícios para a saúde da criança e da família. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e ficamos à disposição para conversarmos por meio do site e Instagram do Proesp Brasil. Muito obrigada.